E aí pessoal, hoje a gente vai falar a respeito do Espírito de Roma. A ideia é que primeiramente a gente venha contextualizar esse tema a partir das profecias de Daniel e depois relacionar isso com temas mais atuais. Na profecia de Daniel, capítulo 2, você pode encontrar aquela profecia a respeito da estátua de Nabucodonosor e ela pode ser dividida em quatro partes. A cabeça da estátua de ouro pode ser identificada com a Babilônia, o peito de prata pode ser relacionado com os persas, o bronze com os gregos e os pés de ferro e de barro pode ser relacionado com o Império Romano. A profecia diz que os pés de ferro junto com o barro não se misturavam muito bem, então ao mesmo tempo que ele parecia ser muito forte, ele também era muito frágil. E a gente pode perceber pela história que o Império Romano fez uma tentativa de criar um grande império por intermédio de casamentos. Isso fez com que ele se tornasse grande e poderoso, mas ao mesmo tempo foi isso que trouxe a fragmentação de todo o império. Já em Daniel capítulo 7, a gente encontra a figura de quatro animais. Primeiro a gente vê o leão, que também pode ser associado com a Babilônia. Depois o urso, com os Persas. O leopardo, que pode ser associado com os gregos. E aquele monstro que devorava tudo com seus dentes de ferro, pode ser associado ao próprio império romano, que é caracterizado por esse tipo de violência. Quando a gente fala em Império Romano, naturalmente você pode pensar em Roma ou no que está acontecendo na Itália nesse momento com relação à crise de pandemia do Covid-19, mas na verdade esse espírito de Roma pode ser encontrado em diversos lugares, em diversos países, em diversas instituições. E tanto pelas profecias quanto pela história você pode notar algumas características desse Império. A primeira delas é a centralização de poderes. Existe um desejo doentio de querer centralizar todos os poderes fazendo uso de violência extrema, se isso for necessário, e que por causa disso acaba sendo lembrado pela destruição em massa que causou em diversas civilizações. Uma das características desse espírito de Roma é produzir uma dominação cultural por intermédio do medo. Essa aqui é a nossa cartilha, essas são as nossas leis. Se você quiser obedecer, então você pode se tornar um cidadão romano. Mas se você não concordar, então a gente mata você e toda a sua família. E é isso que eu estou querendo dizer com relação à dominação cultural. Não existe espaço para manifestações artísticas ou mesmo opiniões contrárias à posição dos legisladores. E esse tipo de dominação também se reflete para o âmbito religioso. E o imperador Constantino foi um personagem de referência nessa história ao criar o Concílio de Nicea no ano de 325. Uma das estratégias que Constantino usou para conseguir impor uma dominação que ele não conseguia atingir nos grupos caseiros, porque para cada cristão que era assassinado dizia-se que apareciam outros dois, foi que Constantino passou a se declarar cristão a partir de um sonho em que ele supostamente vencia uma guerra por intermédio do símbolo da cruz no escudo. Essa declaração, juntamente com esse sonho, deu força para que Constantino fosse reconhecido por muitas comunidades como se fosse cristão, apesar de não ter sido relatado nenhuma espécie de sinal de conversão, que seja um batismo ou mesmo obras de arrependimento. Até porque ele continuou sendo um homicida, assassinando sua própria esposa e filho. E aí você fica pensando, qual foi o produto final do concílio de Nicéia? que foi apresentado como uma estratégia de dominação cultural. A história mostra que o resultado disso foi o que é conhecido hoje como canon cânon bíblico, ou seja, a própria Bíblia. Isso significa que esse conjunto de livros foi organizado pelos sacerdotes de Roma com o propósito de criar centralização para o Império Romano, de estabelecer um tipo de dominação por intermédio do medo, porque se, por exemplo, então eu não ler a Bíblia ou não tiver a interpretação da Bíblia que supostamente esses sacerdotes têm, então eu vou para o inferno? Eu simplesmente você é excomungado, olhe para as instituições religiosas. Isso não continua existindo até os dias de hoje? Perceba que as pessoas têm medo de sair fora desse conjunto de livros e quando alguém manifesta algum tipo de ação, de estudo, que seja fora da cartilha ou da interpretação que esses sacerdotes costumam orientar, então ela é taxada como rebelde e é ameaçada de ficar no banco de ser simplesmente excomungada, porque ela não jurou fidelidade a essa cartilha. E eu sei que você pode estar pensando que eu estou me referindo ao catolicismo mas não porque os protestantes também herdaram o mesmo espírito diante dessas coisas desse espírito que se comporta como um monstro fazendo com que as pessoas cultuem esse império romano pelo medo e automaticamente fazendo com que as pessoas que são dominadas por esse medo acabem controlando o rebanho que pertence a Cristo você percebe o que a gente precisa fazer? O primeiro passo é termos a confiança no pastor que nos chamou e no espírito que ele nos entregou para revelar o conteúdo das profecias e para nos guiar diante dos textos que ele quer que a gente seja ensinado com uma cartilha que ele mesmo tenha feito para nós e não que homens tenham feito uns para os outros na intenção de estabelecer o império que venha dominar o mundo. E observe que existem esses movimentos chamados de Igreja do não sei o que é lá, Universal. Pode ser também Internacional, Mundial e todas as palavras são sinônimos. Aliás, Católico também é um sinônimo de Mundial. É importante deixar claro que eu não estou me colocando contra essas instituições ou mesmo contra o Império Romano porque as próprias profecias dizem que virá um reino que estará acima de todos esses outros reinos e destruirá essa estátua de Nabucodonosor e alcançará o mundo inteiro, de forma que todos terão a chance de responder esse chamado de que o reino de Deus está perto e por isso que precisamos mudar a nossa mentalidade ter coragem para enfrentar as ameaças que estamos sofrendo e as perseguições que vamos sofrer. E entenda que com esse vídeo a proposta não é que você venha parar de ler os livros que estão contidos na Bíblia. A ideia é que você também se torne aberto a conhecer outros materiais que continuam sendo revelados por Deus, inspirados por Deus e guiados para aquele que Ele chamou, para aqueles que romperam com esse espírito de medo e estão dispostos a ouvir a voz do pastor e dizer para ele, eis-me aqui Senhor. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, você pode apresentar suas dúvidas ou questionamentos nos comentários abaixo desse vídeo. Falou!